chegando o próximo e último Major do CSGO, galera, o Paris 2023 da Blast. E pois bem, por que eu disse último Major de CSGO? Aqui no Twitter do CS, eles postaram o Major de Paris vai ser o último Major do CSGO, o próximo Major vai ser só em março de 2024 e vai ser o primeiro Major do Counter-Strike 2 bomba galera não vamos ter dois majors esse ano só um que é o de Paris e no ano que vem em 2024 o Major vai ser o CS2 com isso eu fiquei pensando o seguinte os adesivos vão valorizar muito até o próximo Major, a gente durante um ano não vamos ter novas cápsulas de adesivos do Major Porque esse é o último E com isso eu quero dar algumas informações aqui que a gente já pode prever o futuro, tá? O Challenge Stage começa no dia 8 de maio Agora, nesse momento, estão rolando os RMRs Então também a gente consegue saber quais times vão passar e não vão passar pro Major Portanto, quais times terão e quais times não terão adesivos E só uma dica assim Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins?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 E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Quando um time ou um jogador teve um adesivo no último Major e no próximo Major o time não consegue entrar e não consegue ter adesivo, é muito stonks para adesivo antigo, porque ele passa a ser... Único adesivo Que tem abundância, digamos assim, do time né? E começa a ficar raro, cara Isso aconteceu com o mouse holográfico Do Stockholm 2021, porque a mouse Não entrou em Antwerp 2022 Que foi o Major depois desse Então esse adesivo aqui foi o único adesivo Da mouse lançado num período de um ano Aconteceu a mesma coisa com o Rox O Rox, ele não teve adesivo Depois do Antwerp 2022, não tem adesivo Do Rox no Rio 2022 Porque ele foi banido lá do time, saiu da 9z Não sei se ele tá no banco ainda ou não, confirmando ele não tá no banco, saiu do time mesmo. E se a gente sabe que o Blast Major 2023 de Paris vai começar no dia 8 do 5, a gente pode prever que os stickers vão ser adicionados cerca de 7 dias antes como aconteceu nos últimos Majors em média uma semaninha antes. Rola o update que dá acesso ao passe, ao redondo, aos adesivos, né, as cápsulas e no último Major, no redondo de dois também há duas storage units que já vinham com todos os adesivos Paper e todos os adesivos Glitter. No último Major eu comprei essas unidades de armazenamento e é Esperar que elas sejam também lançadas no Major de Paris, né? Unidade de armazenamento basicamente inútil, só um itemzinho ali pra você ter mesmo. Mas o que vai importar mesmo vão ser os adesivos que a gente vai ter. Como que vão ser esses adesivos? Será que eles vão seguir um padrão com fundo invisível ou será que eles vão seguir um padrão com algum fundo de formato da logo do campeonato? Que é o que a galera tá apostando. Estamos vendo vários conceitos aí de como poderiam ser os adesivos do Major de Paris 2023. Claro, galera, só com aceitou a galera dar uma viajada, mas é bem provável que a Blast vai querer aquele triângulo no fundo do adesivo. Essa é a marca registrada, é a logo da Blast Premiere. E se a gente realmente tiver esse triângulo no fundo dos adesivos, vai ser muito bom para dois adesivos recentes. Os adesivos de Sock Home 2021, que voltaram com esse estilo de fundo transparente, que foi lá em 4 2014 que começou. E os adesivos de Antwerp 2022, que manteram o fundo invisível. E foram descontinuados depois. E depois no Rio a gente não teve esse estilo de fundo invisível. Mas a galera não curtiu tanto assim esse fundo. Então eu acho que a Valve vai fazer diferente. Eu não acho que eles vão lançar fundo invisível, o que vai ser muito stonks para os adesivos com fundo invisível. Inclusive K2014, etc. Então, conclusões finais: provavelmente no dia 1 de maio, lança a atualização, dando o passe de batalha do Major Rio 2023 e acesso às sete cápsulas. Talvez já as histórias de logo de cara também. Aí termina o Major no dia 21 de maio, provavelmente demora um pouquinho pra Valve ativar o desconto de 75%, e esse desconto vai durar bastante. Então, se você quiser investir nesses stickers, você tem que esperar o Major acabar, depois do Major acabar vai ter o desconto de 75%, daí é a hora de comprar a cápsula, meu irmão. Mas se a gente realmente tá seguindo aqui a previsão e no dia 1 de maio vai lançar o Major, cuidado, porque nesse dia muitas skins podem cair de preço, skins líquidas, porque a galera vende pra comprar o passe de batalha. Diga nos comentários as suas opiniões a respeito desse último Major do CSGO e o que vocês acham dos stickers. Será que vocês acham que vai ser um sticker com fundo invisível ou não? Baseado nesses stickers, quando eles saírem no dia 1 de maio, eu vou ou não comprar muitos stickers de fundo invisível de Stockholm Home e Antwerp? Porque eu acho que realmente a longo prazo, esses vão ser os stickers que a galera mais vai estar interessada durante essa escassez de um ano sem meme. Mais dicas em breve, então se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa a notificação para receber todos os vídeos. Até mais, um abraço. Falou!